Então 600 reais é muito O Paulo Guedes fa Alguém falou da economia em 200 E na Câmara, por exemplo Vamos supor que chegue uma proposta de duas de 300 Só que a Câmara quiser passar para 400, 500 voltar para 600 É o vento Vamos pedir um auxílio para quem tirou seu emprego, né? Olá, minha gente Estamos de volta aqui com a nossa série réu Confesso Para tratar dos crimes Do presidente na pandemia. Antes de tudo, queria pedir ao companheiro ou companheira que deixasse a sua curtida, o seu comentário nas nossas redes sociais, fanpage, youtube, no twitter, no instagram, porque essa manifestação de vocês é muito importante para a gente continuar aqui com o nosso trabalho. Hoje vamos falar de mais um crime do presidente, o auxílio emergencial insuficiente e fome. Como já está comprovado, Jair Bolsonaro optou desde o começo da pandemia pela estratégia da chamada imunização de rebanho, mesmo consciente de que isso provocaria a morte de centenas de milhares de brasileiros. E é essa estratégia que explica as repetidas sabotagens do auxílio emergencial feitas pelo governo federal. Afinal, por que um presidente que desejava ver a população exposta à Covid-19 se esforçaria para pagar um auxílio emergencial digno, que permitiria às trabalhadoras e aos trabalhadores ficarem em casa, protegendo a si mesmos e a seus familiares? Na lista em que confessa os crimes de Bolsonaro e seus ministros, a Casa Civil da Presidência da República anota, aspas, o governo demorou a pagar o auxílio emergencial, fecha aspas. Mais uma vez, trata-se de uma afirmação inquestionável, Desde o começo, o Planalto resistiu à ideia de pagar o benefício e, quando acabou se dobrando às pressões, sugeriu um valor de meros R$ 200. Reais. Coube ao Congresso Nacional, graças ao trabalho da oposição, elevá-lo a R$ 600. Reais. Depois, na hora de pagar o benefício, o governo mostrou-se convenientemente lento. No fim de abril... Mais de 40 dias depois do anúncio do auxílio, feito em 18 de março, pelo menos 30 milhões de pessoas ainda esperavam o pagamento da primeira parcela, engrossando as filas em frente às agências bancárias, numa aglomeração que muito deveria agradar ao presidente Genocida. Ao longo de 2020, Bolsonaro fez várias críticas ao auxílio emergencial, tornando não uh, ou tratando não como um benefício justo de proteção da vida, mas como algo que se via obrigado a fazer porque governadores e prefeitos, esses sim, preocupados com a população, adotavam medidas de isolamento social. Em setembro de 2020, após reduzir o valor para 300 reais, Bolsonaro deixou claro durante uma live que não desejava pagar o benefício e recomendou aos brasileiros, aspas, vão pedir o auxílio para quem tirou seu emprego, para quem falou em fique em casa, fecha aspas. Sem auxílio, sem emprego e com fome, a verdade é que, ao se verem entre proteger a vida dos trabalhadores ou agradar, aos rentistas e aos que colocaram no poder Bolsonaro e seu ministro da economia, Paulo Guedes, escolheram a segunda opção. Em dezembro de 2020, quando a Europa já via a segunda onda matar mais que a primeira, provocando nova leva de lockdowns, Guedes cinicamente anunciava o fim do auxílio emergencial e prometia uma recuperação da economia em V aspas as pessoas estão voltando ao trabalho a doença fez um retorno mas não podemos falar em segunda onda disse o ministro Guedes assim o governo não incluiu o auxílio emergencial no orçamento de 2021 e só retomou o pagamento agora e mesmo assim Apenas depois é, de enviar ao Congresso uma medida provisória que buscava exterminar ainda mais direitos das camadas mais pobres e prever um orçamento para a saúde menor que o de 2020. Os resultados dessas escolhas, todos vêm hoje. O Brasil chega Quase 500 mil mortos pela Covid-19 e o número só cresce. 19 milhões de brasileiros passam fome, 14 milhões estão desempregados e o crescimento em V prometido por Guedes resultou, na verdade, no terceiro pior PIB dos últimos 120 anos. Todos esses são resultados de um crime pelo qual Bolsonaro e seus ministros devem pagar. E a CPI da Covid no Senado avança para comprovar esses crimes e fazer com que eles sejam explicados ao país. Por hoje era isso. Muito obrigado e até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.